vez para mais um vídeo Estamos aqui né para mostrar a nossa oferta da star robux e receber copiadas ah, entenderam mas então pessoal não sabemos ainda assim, se ele vai para lista negra nesse site eu não sou burra, eu já iniciei um site confiável né tá mas então pessoal é aqui ó eu fiz a oferta pera deixa eu me logar né também cuidado. aqui ó é hyper único link esses são os robux que eu resgatei só para ganhar pra... só pra só para falar galera tipo eu vim aqui ó eu consegui eu fiz uma oferta aqui ó uh, mais offer ouro mais robux então pessoal, eu fiz essa oferta de 483 Aí vocês per... 483 Aí vocês me perguntam Ah porque você tem 560 Aí está Vamos vir aqui ó Aqui ó crates Eu acho que assim Aqui eu fiquei resgatando esse baú aqui e um desse e, e é isso Aí eu vim eu fiquei resgatando esses dois muito tempo Aí eu consegui 560. Tá. Mas então, pessoal, agora vamos tentar. Aqui, vamos resgatar, tentar resgatar, né? Espera Quanto são? quantos? 560. É, jo... gente, tem que entrar nesse grupo. Join groups, meu robô. Entrando do comigo Me diz que não tem como mostrar a iluminação agora que é o mesmo request tá sucesso with then tá vamos ver oh, pessoal vamos dar um assist aqui <risos> <risos> eu vou chorar eu vou chorar Ai, como que sai é do grupo, gente? Agora já posso sair, né? Que, olha, da última vez eu perdi que 600, 663 poucos Robux, tá? Eu sou rica. <risos> tá, brincadeira, não sou rica, nada. Aqui, pessoal, 560 Robux. Agora vamos contar. Primeira coisa que eu quero comprar, só pra eu ter uma certeza, né? Que eu não vou ficar com menos daquilo, né? Royale Ali o jogo mais eficiente do mundo, gente. eu amo esse jogo tipo. A qualidade é muito linda. Eu coloquei a mão em cima, uma mão em cima do outro dedo aí, foi lá e o dedo caiu e estralou, assim. Top. Oh. Meu. Deus. Ignore minha roupa, tá? Eu uso essa roupa para ter uma tá? No, no, no coisa. Ah. Deixa eu colocar meu cabelinho aqui. Aonde que era mesmo? Ai, gente, eu tô tentando me viciar, mas não é. Não é. Não é. Esse é uma coisa que eu sei. Tipo, uh, uh, uh, uh. uh, um... eu achei que eu tô gata. Gente, eu sei que eu tô meio dark. Mas vamos sair desse tema daqui. Vamos ficar assim. Ai, gente, eu tô parecendo uma menina tão linda. gente, linda, Tá, vamos pegar uma calça aqui pra comer uma cofilação. Ah, não, vou achar uma calça melhor. Tô linda, tô Viva! Eu tô, eu tô na hora, gente. Mas, aí Olha, gente, eu comprei essa vassoura, por isso que eu fiquei pobre. Mas eu tenho dinheiro por sete. Mas eu tenho dinheiro por sete, sandão em impresso é, amanhã, talvez o vídeo saia Hoje, no dia de chega o set Gente, eu acho esse set super tipo, Cute, cute, cute, ai gente, eu não vou nem falar Mais nada, porque senão vai ficar muito ansiosa Mas então, acho que é na Shopping Game Pass Shop Ai, ai Tá, eu tô indo bem dois então, ah, dá pra... Não dá pra comprar os dois. Se precisar de mais terra, né? Mas eu não sei, gente. Tem um que eu sempre quis. Mas tem muito outro que eu acho muito fofo. Ai, gente, eu não o que eu senti A Intuição é mais fechoso. 250, 60 que então eu vou ficar. Aí vou comprar, tô nem aí. Comprei, tô nem aí. Eu tô vai eu vou chorar, gente, sério Esse é o que, desde que eu entrei no Royale Hang, eu descobri o Game Pass Tipo, eu fiquei muito, muito encantada com esse Que eu vi pessoas usando muito isso Aí, tipo, aí eu não sabia muito bem como que era é, Tipo, pela foto, eu não gostei muito Aí eu falei, ah, não, não. eu tinha uma abuso, você ficar pra contar, tá? Tá, pessoal, então pra quem não sabe, gente Aqui ó, eu comecei a um ano atrás. Eu comecei a um ano atrás, três meses e dez dias. E vai eu, né? <risos> tá um ano atrás e já tô com level high. Eu também não levo tão alto, né, pessoal? Nós vamos testar nosso game pass em dois lugares. Em dois lugares, não, né? Na verdade, aqui em mil campos. Só pra avisar, pessoal, mil campos é melhor que três campos porque, tipo. Oi, ele hang antigamente é bem ruim Melanie, sei lá o que lá Ela tem é level 4000, sei lá o que Olha o povo tudo se arrumando Pro Halloween, gente, porque amanhã Halloween Halloween, Halloween, Halloween, amanhã vai chegar o 7. E vai botar aquele mapa lá De, de conseguir 12, pra conseguir Cover uh, bold Pessoal, vamos Testar aqui Tá, ignore it, Tá, eu... O que era? A minha senha é zero Peraí, dá pra adivinhar a senha dos outros? <risos> <risos> era pra ser gastando Robux, né? Não conseguindo de volta Tá, gente, não fica sumindo mais Deixa eu ver aqui. que <risos> eu sou linda peraí Por que você fechou o armário, povo Nunca vi isso na minha vida. Peraí, Não, não vou comprar esse peito. Uh, vamos tentar aqui, ó. Vamos colocar nesse. Nem, Pra quem não sabe, que eu amo esse Nick. <risos> pra quem não sabe, eu amo só esse Nick. Na Não, prefiro essa carinha aqui, ó. Mas gente, peraí, deixa eu tentar Assim, não Não, não, arcade Meu Deus, peraí uh, Color, não sei, peraí A color de fora pode ser, peraí Brincadeira, gente, não sou nada Bicadinha. Deixa eu assim Beleza, não sou nada Bicadinha, assim, aqui dá abriu abri, abri, um pouco um Pouco ia super Aqui, aqui, eu quero um bem forte Pra aparecer aqui, não, assim. Tá ótimo, gente! Olha como ficou diva meu nickname! Quem minha? Quem me achar pode pedir o que quiser. Legal. <risos> tá. O povo fez aquela carinha lá. Que eu amei. Que eu não gosto muito dela, mas eu uso. Uh, não faço mais da que eu tô falando agora. Uh, Vamos... Ai, o que que eu ia falar mesmo? Ah, verdade. Vamos comprar o resto das coisas. <risos> Já está o resto do Robux. 560 Robux, adeus. Espera. Elogia uh, uh, da Batalha. 260 Robux. Ai, pera aí. Deixa eu desativar que Toda hora vai ficar aparecendo aqui. Esse barulhinho aí. Uh, isso aqui tava tá 800 Eu não sei mais o que que eu vou comprar Tá, eu quero com belinho um Bem bonitinho, gente Sim, Tá uh, Pera, deixa eu ver aqui Não, não vou comprar isso aqui, né, galera Que eu sei, eu não vou comprar aqueles ali, tá Calma, filha calma uh, Vamos esperar aqui então tá. Nossa, eu odeio esse cabelo do fundo do meu coração, gente. Eu sei que ela não é muito linda. É, eu sei. Tá, vamos procurar um cabelinho. Ai, gente, eu esqueci de colocar aqui os acessórios. Ah, que máscara bonita, porque acessórios, cabelo, cabelo Gente, é tão ansiosa que você até erra a palavra. A palavra. O uh, que foi a Eu Estava procurando uma coisa aqui, bem na loja Bem na loja, né? Uh, a quem é que você compra as coisas na verdade? O que Meu Deus, o que, que a menina que comigo? Ah, tá Oxe, gente, por que eu vou parar aqui? Tá, vou ficar aqui voando na minha vassoura Chop, chop. Eu gostei muito desse Mas e se eu achar um melhor Eu... Se eu não achar um, me... um melhor eu eu comprei esse carro, vou deixar ele uma nova guia casa não melhor. acho melhor assim, ou... Especial Tá, vamos procurar aqui, né, galera Eu não quero alto, eu não a Pera... Tá... Ai, gente, esse aqui é desde um pouco mais barato Esse aqui, tá? meu eu achei muito que Eu de todos os cabelos, não é possível Todo cabelo caro, eu gosto. Eu não gosto disso. Tá, vocês me ignorem uh, Olha, gente, eu não, eu não recomendo comprar muito Esse cabelo aqui. Tipo, esse aqui, preto, etc. Esse daqui, tipo, esse daqui que cobre o rosto. Cobre o olho. É. É. Top. Uh, gente, o que eu faço agora? Tá, eu vou procurar outra. Ah, gente, eu não tô achando nenhuma... Nenhum mais. Gente, só tem que comprar roupa. Eu esqueci. Tem esse daqui. Que é... Beira real. Tem esse cabelo arrumado. Pra quem sabe, aquela hora... Eu não tenho nenhum spa dentro do carro, tá, galera? Então vocês ignorem. Tá? Eu não tenho nenhum spa dentro do carro, né? Quem, quem me dera, tem. Que aí eu me arrumava lá pra gravar, mas... Eu meio que quase dormi no carro. Ai, gente, eu gostei tanto. É 90 Robux. Não gasta muito. É bonito. Ai, gente, vou comprar. <risos> eu aproveito e já compro o boné junto. É top. Vou comprar. Sabe coisa cara. Gente, eu comprei. Eu Ai. Tá, tá, pessoal. Então vamos lá. Já pode comprar uma. Sou eu, diva. eu preciso de uma roupa diva, né, pessoal? Não, vou comprar aquela roupa de 99. Tipo, a... gente, quem compra isso aqui por 71? Uma pessoa que, é um prêmio. que ganha, tipo, 4 mil por mês. Só... Ai, gente, só, tá... só tem roupa de Halloween atualmente. Hein? Então, por isso, eu vou comprar. Tá, ignora, gente, essa, essa minha. Exato, como tô muito emocionada de uh, verdade, eu ia comprar uma roupa de Halloween Que Halloween é daqui a um dia, gente bem a Halloween é daqui a uns, uns dias Mas, Royale Hang Amanhã é, é amanhã ou sei lá tô, Quando eu tá postando vídeo no fundo o mínimo é daí Eu vou ficar até a meia-noite esperando lançar o um negócio tô nem aí uh, Gente Gente, cadê uma roupa bonita nessa coisa? Ai, gostei tanto disso. É de aluno. Vou comprar pelo povo. Pelo aqui, né? Eu não quero marcar. Eu quero. Pera. Gente, só vou comprar uma blusa eu vou finalizar esse vídeo, porque senão ele fica grande daqui. Se eu for passar 63, eu vai demorar. Então por isso, só vou. Vou comprar mais uma blusa aqui Camisas É, camisas E um E um chapéu que eu sempre fiz uh, Que é O Hate Butterflex Mais ou menos assim Gente, tem coisa de Halloween A verdade é um Halloween Tá chegando Halloween não vai ter coisa de Halloween parabéns. Gente, quem compra essa blusa do Marshmallow Por isso é 8 mil nossa, velho, os cara é tão... Tá, gente, eu sei que é de Halloween, mas... Eu quero uma coisa... orange de Halloween. Gente, eu não sei. É, mais ou menos... Ai, povo! Eu vou comprar logo aquele chapéu, lá. Roupas, acessórios... Chapéu. Vou comprar aquele chapéu depois depois eu mostro como fiz a meu avatar. Povo, eu vou comprar uma coisa aqui, aí depois eu volto, eu vou cortar meio que vou pausar o vídeo. Aí como eu compro tudo que eu quero, aí eu volto com vocês com o meu outro vídeo Roblox. Povo, então, eu fiz, eu vou fazer, eu fiz dois outfits. Tá, pessoal. Eu fiz dois outfits, então esse aqui é então, o primeiro. Deixa eu fazer uma dança aqui bem bonita. Tá. Por que não vai? Tá, povo vai ficar assim. Tudo bom. Aqui ó, este é o meu look Eu sei que aqui tá meio bonitinho É bem feio Mas aqui é o povo, esse é o meu look Faz pose aí pra câmera Vamos pegar uma pose bem linda aqui Tá linda aqui, gente, Esse é o meu primeiro outfit Que coisa é meu olho. Tá, esse é o primeiro outfit Então bora pro segundo que eu vou criar ainda então, esse é o segundo UltiFight Esse é o segundo UltiFight UltiFight e, e último, tá? Aqui, ó Aqui, pessoal, é Meio que a carinha faltou eu comprar Mas eu vou comprar É a, é a carinha lá da Ana <risos> Eu acho ela muito legal Por isso eu vou comprar Mas então, pessoal, foi este vídeo Espero que vocês tenham gostado Se... Por favor, pessoal, deixa o like. Esse vídeo demorou, viu? Mas então, povo, deixa o like aí, tá? E... Comentem, comentem aí o que vocês querem mais pro canal que eu trago, tá, povo? Mas então, pessoal, foi isso. Vejo se vocês gostaram. Beijo da Júlia de virtual e à distância. Falou!